Você está ouvindo o Intercâmbio na Lata, um podcast apresentado por Tiago Deotti e Ana Paula Buzo, com apoio da Too Easy Travel, o seu intercâmbio mais fácil. Fala, pessoal! Mais um Intercâmbio na Lata começando para vocês e agora com a temporada 2, apresentando aí também né, para vocês, apresentando não, né? Já incluindo aqui, porque vocês já conhecem essa pessoa maravilhosa, essa mulher incrível... A pessoa que me alimenta, a pessoa que... Nossa, que, que me faz, alimenta! Que faz as comidas! Nossa senhora, comecei mal Começou ótimamente bem, Ana Paula Albuzo. É sempre um prazer ter a minha esposa maravilhosa aqui nesse podcast. E a ideia dessa temporada 2 é justamente fazer uh, esse podcast com ela para que a gente possa dividir as nossas experiências, conversar um pouco sobre as nossas experiências na Austrália, nossas experiências aqui no Canadá, tem muita coisa bacana pra rolar agora nessa temporada 2, não é mesmo? Isso mesmo. Então, vamos começar com esse podcast... Muito obrigada por estar aqui participando comigo desse podcast. Obrigada pelo convite é. pra participar. Do convite que, na verdade, não foi feito, né? O convite. Eu foi... que falei, eu vou participar com você. É, então, você é me enfogada, é, né? É. Tipo, eu vou participar com você e foda-se. Esse é isso aí. projeto aí que é só seu agora é meu também. É, então. Eu, eu queria ter um projeto meu de, de, de, de podcast e você Aí foi você se largou entendo. o negócio, você não terminou de gravar. Não, eu não larguei. A gente, para os nossos queridos ouvintes, não é mesmo? A gente começou a, a traçar vários outros planos e, e na verdade, verdade, a gente acabou ficando muito busy, muito ocupada nesses últimos meses e a gente teve que deixar... A gente mudou de país, né? A gente mudou de país, <risos> não é mesmo? Ou seja, né? Pra você que tá... Tava... O... o podcast começou no Brasil. O podcast começou no Brasil, é verdade. A gente tava ainda abrindo o escritório da Tewiz em São Paulo, né? E, e o podcast começou, começou no Brasil e agora não vamos continuar ele aqui no Canadá. A gente tava falando bastante de Austrália, né? Sim. E agora mas, é, vamos. Mas nesse primeiro episódio vamos falar de Austrália ainda, que o povo gosta de Austrália. O povo gosta de Austrália. Eu acho que, inclusive, muita gente que ainda assiste o canal e ainda né, vê a gente e tudo mais, ainda vê a gente pela Austrália. É, né? tem bastante gente que chega por conta dos vídeos de Austrália, conteúdo de Austrália. Então hoje a gente vai falar das nossas experiências de intercâmbio na Austrália. Exatamente. Então, vamos lá. Como que você quer começar? Vamos, vamos começar pelas suas experiências de intercâmbio, porque na verdade o que. O que aconteceu com a gente foi muito louco, né? A gente, eu tava fazendo intercâmbio, você foi pra Austrália do nada, fazer vídeo, fazer conteúdo, lá, a gente se encontrou. Conheci um boy. Conheci um boy e tamo aí até hoje. Tamo aí, cinco anos, cinco, seis, cinco? Já vai pra cinco anos, cara. Ou seis. Cin cinco anos já. Vixe. Cinco anos, ela não, nem sabe quanto tempo a gente tá junto Vixe. aqui. Então, co conta um pouco da, da, das suas experiências aí, como que... Uh, como que foi pra você essa chegada na Austrália? O que que, o que você achou logo de começo? Você já, já era uma coisa que você sempre quis fazer, né? Você falava do Opera House, que você queria conhecer, né? E tudo mais. Eu um queria conhecer a Austrália, mas eu queria fazer turismo. Nunca imaginei que eu fosse estudar lá, morar lá. Nem é. sabia dessas possibilidades. É, meu plano de intercâmbio era Nova York, né? Era o lugar que eu queria fazer intercâmbio, mas tadinha dela, né? Nem sabia os preços... Nem sabia que não, que não ia ser possível. Não sabia que ia rolar essa alta do dólar agora, né? Não, não, sem condições. Eu nem ia poder trabalhar, não. Eu tava, tava viajando, não conhecia nada de intercâmbio uhum. na época. E aí recebi um convite pra passar um mês na Austrália, né? Na época eu era influencer. Aquelas, né? Ainda é? Eu né? era influencer na Ainda época. É. Recebi um convite pra passar um mês na Austrália, fui pra lá conhecer, conheci um boy. <risos> essa pessoa que vos fala aqui, Tiago Deotti. Eu mesmo. E aí falei, bom, acho que aqui é um bom lugar para fazer meu intercâmbio de fato. E aí voltei para o Brasil, fiz o planejamento, apliquei meu visto de estudante e voltei para a Austrália para fazer inicialmente seis meses de inglês, né? Um intercâmbio básico, seis meses de inglês, um mês de férias, na cidade de Brisbane, em Queensland. E como que foi essa, essa primeira experiência sua no inglês, né? As pessoas normalmente quando vão fazer intercâmbio, elas não fazem a menor ideia do que que elas podem esperar, né, e do que que do, de como vai ser esses seis meses? Será que ele precisa mesmo de seis meses? Será que é muito tempo? Será que é pouco tempo? Como que foi essa, pra você que nunca tinha feito, né? Na verdade, uma escola de inglês por tanto tempo, assim, fora do país. É, não, eu tinha feito é. só um curso curto de duas semanas. De duas semanas, é. né? O que não é suficiente, obviamente. Ah, não, pra... era mais pra conhecer mesmo. É, foi mais um, um, um, uma, uma, viagem. Uma, uma, field, uma field trip, né? Que é, se fala, é. uma field trip, pra conhecer um pouco, fazer um reconhecimento. Então, como que foi pra você? Fala pra gente aí como é que foi... Ah, esses primeiros seis meses, o que, que você achou da escola? Foi uma escola bacana pra você? Você conseguiu realmente desenvolver um pouco o inglês? Melhorou bastante? Essas são dúvidas que o pessoal sempre, sempre sim, pergunta Sim, aí. eu tinha feito no Brasil quase, acho que sete anos de inglês. Então, eu falava inglês relativamente bem. Quando eu cheguei na, na escola, no primeiro dia, eu entrei no nível... Um nível antes do avançado. Então, eu já tava num nível relativamente avançado de inglês para fazer o curso do jeito que, que foi o meu curso, assim, que era um curso bem, bem puxado, é, lição de casa, que é uma coisa boa para quem está começando, para quem ainda não tem uma base, é, é excelente, porque você realmente vai ter ali o professor te cobrando, e lição de casa, e coisas para fazer o tempo todo, mas para mim, que já estava num nível ali um pouco avançado, era um pouco cansativo, foi um pouco cansativo o começo, tanto que depois eu mudei o meu curso para noite, né? Que daí era um curso um pouco mais tranquilo, é, os professores não cobravam tanto lição de casa. Então, a minha experiência com o curso de inglês foi positiva, porque eu evoluí muito. Mas, como eu já estava no, no nível avançado, eu não aproveitei tanto quanto eu acho que eu teria aproveitado se eu tivesse ido antes. Se eu tivesse ido quando eu ainda estava ali no intermediário, ou até no básico. Porque eu vejo que as pessoas que vão no básico, elas têm um, um avanço, assim, muito bom. E eu, o meu eu, obviamente, melhorei muito, mas foi bem cansativo, todo dia, aula, lição de casa. Então é, é, é curioso porque é uma experiência diferente para cada pessoa, né? Tem gente que acha incrível esse, esse, esse negócio de aula todo dia, e para mim já era uma coisa meio. Acho que eu estou um pouco velha para isso. <risos> o que não impede as pessoas que também tenham uma idade mais avançada, digamos assim. Sim, sim, de mas fazer tem, também, tem né? escolas e escolas, né? Tem escolas que vão ter um perfil muito mais ali de ficar. É, cobrando lição de casa e etc. E tem escolas que você vai ter. Tanto que a gente tem curso para pessoas acima de 30 anos, que é um uhum. outro esquema de aula, né? Então, eu não sabia disso na época. Não fazia a menor ideia. Eu fui no curso que, que tinha lá. Se eu, se eu soubesse, por exemplo, que tinha classe para pessoas mais velhas, talvez eu teria ido numa sala dessas, entendeu? Conhecimentos uhum. que eu não tinha na época. É, na verdade, essas classes para acima de 30 anos é uma coisa até um pouco nova, né? No, uhum. no, no mercado de intercâmbio. Na época que eu fui fazer o meu intercâmbio também. Lá em 2013, eu não tinha 30 anos, obviamente, eu fui com, 20, eu fui com 23, dias. eu fui com 23 fazendo intercâmbio, mas não, não tinha essas classes de 30 anos nessa uhum. época, né, então isso é uma coisa relativamente nova e, e a gente percebe que é um mercado também que tem crescido bastante, Total. né, da não, galera acima muito, dos 30, muito. né. A gente tem recebido bastante uh, bastante lead, bastante gente que tá querendo fazer intercâmbio com 35, 40 45, até 60 anos a gente já teve sim, né? Sim, sim. Uma, uma uma avó que foi com a com filha com a neta fazer, inter... a neta neta fazer é. intercâmbio a Austrália e isso foi muito bacana, né? Isso é muito bacana então, hoje em dia uh, tem aulas para todos os perfilidades né? os perfis exato. e o que você comentou é muito é muito certo é, é, é o negócio de você escolher a escola certa para você o perfil de escola às vezes tem algumas exato. escolas são um pouco mais sérias um pouco mais divertidas uhum. né eu acredito que assim todas elas têm um, um, um foco bom no aprendizado mas Total. cada escola tem a sua a sua diferenciação também exato né? para idades e perfis diferentes eu tinha muitos é, colegas asiáticos né na sala e eles têm essa cultura, né, de estudar muito, de se dedicar muito. E a gente, né, brasileiro, já tava meio ali na... Eu quero só curtir aqui. Eu quero eu, beber, tô... eu quero zoar, eu quero zoar. Mas eu, mas eu aproveitei bastante. É, o, os primeiros seis meses foram muito positivos, assim, de aprendizado. É, foi também a época que eu comecei a trabalhar. Então, você começa a usar o inglês fora da sala de aula, o que é bom. E daí, depois, eu fiz a minha renovação de visto lá na Austrália, né, pro famoso curso de business, <risos> Que todo mundo passa por essa fase do famoso curso de Business Eu não aguento mais estudar, eu vou fazer Business Aí foi a segunda... Ah, é verdade, né? É bem... É bem e aí foi a segunda fase do, do intercâmbio Que é uma fase que eu mudaria completamente se fosse hoje em dia assim. Eu, eu teria mudado mais. tudo Não, eu teria feito um curso que realmente fizesse sentido com a minha área, sabe? Eu escolhi o curso de Business, assim como a grande maioria das pessoas que estão tá na Austrália renovando o visto escolhe. Porque era o mais barato. Só que assim, o que, que adianta? Paguei mais barato para não estudar uma coisa na minha área... Que eu acho não adiantou que... de nada. Exato, eu acho que e... nesse, nesse ponto é... não faz sentido você ficar economizando tanto, sabe? É o seu futuro, são os seus estudos, então eu teria feito uma coisa na minha área hoje em Isso, dia. E seu dinheiro também, porque o, o curso o seu dinheiro o, o claro curso é, é barato, um mas não é barato, né? É, você tá ali trabalhando na Austrália, tá pagando ali, então, é, se eu tivesse na época, se eu tivesse pesquisado melhor, eu teria pago, sei lá, mil dólares a mais, dois mil dólares a mais que fosse, por um curso na minha área. Então, essa é a parte do intercâmbio que eu mudaria completamente Se eu fosse hoje em dia, eu iria pra fazer uma coisa na minha área E realmente que fosse agregar, assim Não que o curso de business não agregue, óbvio que agrega Mas ele é mais básico, né? Mais genérico. Então eu teria feito um curso de design, não sei, alguma coisa assim. É, às vezes as pessoas olham a, a, o, o valor da renovação e falam, nossa, mas eu vou gastar 20 mil dólares pra poder fazer um curso, né? Mas a pessoa não pensa que ela vai ficar ali também dois anos fazendo esse curso e ela pode ir pagando também, não é uma coisa que você não, tem que pagar total, à vista, total. né? É uma economia que não, que não compensou, assim. E eu acho que muita gente que tá na Austrália, tem, se passou por isso, tem esse sentimento. Tipo, eu teria, deveria ter investido um pouquinho mais, porque, pô, é, são estudos, sabe? Você nunca tá jogando dinheiro fora quando você tá estudando. Você tá agregando uma coisa a vida inteira. Então é isso, vamos encerrar essa primeira parte do Intercâmbio na Lata aqui com vocês, falando Ana Paula Buzo e Tiago Deotti. A gente tá falando bastante aí sobre as primeiras experiências da Paula e a gente vai falar... Experiências reais aí Experiências reais, experiências da vida real aí no Intercâmbio, né? Uh, e o Intercâmbio na Lata volta já já, a gente vai para um leve break e a gente volta já já. Estamos de volta com o Intercâmbio na Lata, episódio 1, e a gente está falando sobre as nossas experiências no intercâmbio, né, as primeiras experiências do intercâmbio. A Paula comentou um pouco sobre as experiências dela logo na chegada, né, na Austrália. Uh, eu queria comentar um pouco das minhas também e, e até recordar um pouco desse, desse primeiro momento que eu tive uh, quando eu resolvi fechar o meu primeiro intercâmbio. Eu já, eu já comentei isso em alguns outros podcasts também. Ah, que a minha ideia principal seria fazer intercâmbio no Canadá, né? No, no primeiro momento. E olha como a vida é louca, né? Agora eu estou no Canadá, agora eu moro no Canadá. A vida é louca. Ah, a vida é louca, João. E a gente tá aí esperando a nossa retão da residência, né? Que já tá atrasadinha, mas daqui a pouco sai. Né? E uh, um, eu já comentei em, em vários vídeos, em vários né, podcasts e tudo mais no YouTube também. E, assim, a minha experiência de intercâmbio, ela, ela foi uh, a mais legal possível assim, quando eu cheguei. Living é, life at the fullest. Living life at the fullest. Eu, eu cheguei no intercâmbio, eu tinha 23 anos, tinha acabado de sair da faculdade, já trabalhava também, eu trabalhava com marketing, fiz faculdade de, de, de propaganda e marketing, né, pela Unip São Paulo, e, e comecei, né, o meu curso de inglês, eu estudei seis meses na LSC de Brisbane, então um, a gente até fala bem dessa escola, porque é uma escola muito boa mesmo, a gente trabalha com a LSC hoje, então eu fui aluno deles e hoje trabalho com eles, e pra mim tem sempre um cara na LSC que chama John Malcolm, que era o cara que uh, cuidava dos alunos ali, que ele, ele meio que fazia. Uh, tipo tio, o tio, tipo tio, o tio da o tio o, da escola. O tio da escola, é tipo o tio da escola. <risos> Era um australiano doidaço e ele, assim, organizava a cervejada com o pessoal, levava o pessoal pras baladas, pras festas. Eu... Era, era tudo que você queria, né? É lógico. Eu, só... eu tinha 23 anos, eu queria curtir. Eu tava na Austrália, livre, leve solto, sozinho, sem ninguém, sabe? Pra mim tava maravilhoso esse negócio, né? Então... É, os meus primeiros seis meses de intercâmbio foram muito, muito bacanas. É, eu, eu já falava inglês também. Eu, já, eu sempre fiz aula de inglês desde pequena. Eu não né? sei nem como você lembra desses primeiros seis meses. Eu também não sei. loucura. <risos> foi, muito, foi muito VGMI e, e Bandaberg Rum nesses primeiros seis meses. Só pão meses. com atum. <risos> pão com atum. Então, é, uma coisa que eu queria... Comentar é o seguinte, né? Eu, eu falei isso num outro podcast, no Nem Tudo São Flores, né? Eu já fiz um podcast falando sobre isso. Mas, realmente, assim, o intercâmbio pra mim uh, foi, um, foi um jump na minha vida que eu tive de sair da casa da minha mãe, de, de deixar de ser menino e virar homem, assim, sabe? Foi, foi Vira básico. Virar homem? Vira homem, rapaz. Então, para mim foi uma coisa muito mais de, de, de crescimento uh, pessoal. Uh, e, e, obviamente, que com isso a gente leva também o crescimento aí da língua, né? Um crescimento profissional, o meu currículo também deu uma turbinada boa. Uh, mas eu fui com uma ideia, por exemplo, de que eu ia fazer seis meses e eu ia turbinar o meu currículo, eu ia voltar, ou eu ia trabalhar na minha área, ou ia alguma coisa tipo. assim. Ia voltar pro Brasil. E nada, assim, sabe? Eu, eu acabei trabalhando em restaurante, trabalhei em entrega, trabalhei com um monte de coisa que não era relacionada à minha área, mas que também me ajudou muito no meu crescimento, né? É... E acabei abrindo a minha própria empresa na Austrália anos depois, né? Então, uh, quando a gente fala de experiências no intercâmbio, eu acho que uh, cada um vai ter uma, um tipo de experiência diferente dependendo do modo de vida que você leva, né? Eu então, acho elas... que dependendo da idade também, né? Depende Sim, da né? idade, exatamente. Se você vai muito novo, que nem eu fui, é, você pode até falar que não, né? Mas, assim... você você vai querer estudar, mas você também vai querer sair, também vai querer curtir. Ah, é normal, você tá em outro país, conhecendo é. pessoas no mundo inteiro, óbvio, cê, o intercâmbio não é só estudar, né? É óbvio. se divertir também. E você sabe que pros pro solteiros aí que estão me ouvindo, solteiros e solteiras, existem grupos no Facebook e no WhatsApp Lá vem. de brasileiros solteiros em Brisbane. Oh, meu Deus. E tem, tem, tem solteiros em Brisbane, solteiros em Sydney, e a galera se encontra pra se pegar. Eu, par eu participo de um Grupo, aquelas, né? nada a ver com a gente mais só para falar que você participa do grupo de solteiros em não, Vancouver só, só uma informação irrelevante mas que eu acho criativa eu participo de um grupo de mães de pet no Canadá desculpa gente é verdade gente do céu enfim meu Deus meu Deus isso faz parte das experiências de intercâmbio faz também, parte não é mesmo? da experiências de intercâmbio faz não parte. É mesmo? você vai nos grupos você né, conhece conhece pessoas que estão na mesma situação que você é enfim, são muitas experiências aí Mas acho que a grande parte da experiência Disso também, na verdade, é o seguinte Para as pessoas que nunca viajaram, e essa é a grande maioria né De que vai começar a fazer um intercâmbio Eu também não fazia a menor ideia de como funcionava o intercâmbio Eu achava que o intercâmbio, inclusive Era aquele negócio que minha mãe Mandava eu para casa de um australiano e o australiano Mandava um australianinho para casa da minha mãe, mas não era Existe, eu acho que ainda Esse tipo de programa, mas é É totalmente diferente, é outro esquema É, alguma coisa da Rotary Não sei como funciona, né? A gente tinha uma funcionária nossa que trabalhava na, na Rotary também, e ela, ela explicou isso mais ou menos, mas é uma coisa muito interna ali, não, não é uma coisa mais usual, É bem né? diferente, é tipo um esquema de au pair, assim, né? É diferente É... Então, assim, a, a grande, a, a, o grande lance do intercâmbio é você também poder conhecer lugares novos, né? A gente conheceu Sydney, a gente foi pra Melbourne, Sim, claro. Gold Coast, Sunshine, Nusa, Cairns. A gente viajou pela Austrália inteira, a gente só não foi pra Perth, né? A gente não foi pra algumas cidades que eu queria ter conhecido. Perth, Adelaide e Hobart. E Hobart, né? O Hobart era o seu sonho de conhecer. E a gente, e assim, a, a ter ido pra Austrália possibilitou a gente também de poder viajar não só pela Austrália, mas pra outros países, pela né? Pela Ásia também, que você tá ali do ladinho, né? As passagens, você consegue então... umas promoções muito boas, essa pra mim é, foi a parte mais legal do meu intercâmbio, né? As viagens, eu, é, eu não tenho nem o que falar assim, eu amei poder viajar por ali, viajar pela Ásia, é, que são lugares que pra gente ir do Brasil é muito longe e muito caro. Agora ali da Austrália a gente pagou 300 dólares numa passagem pro Japão. É, essa viagem que a gente fez pela Asa, na verdade, ela foi muito barata pra gente, né? Foi Não, mais ou menos uns nossa, mil dólares de gastou, passagem. É, com tudo, a gente gastou uns dois mil dólares. E dois a gente mil foi pra, pra Tóquio, no Japão, a gente foi pra Seul, na Coreia, a gente foi pra, pra Beijing, Beijing, na China. China, e a gente ainda viajou por umas três cidades na Austrália, Exato. né? A gente fez o Luru, né? Que a gente foi ver a AeroSlot. é. Peguei umas promoções, Gold, umas Sydney. promoções absurdas da. Qual é o nome da companhia aérea? Quantas? Não, de, ah, da... Jetstar. Jetstar. Jetstar Fica aí a dica para quem tá na Austrália E Jetstar. Tiger Air também, tem a Tiger Air também Nossa, eles têm uns preços muito bons Essa parte, assim, não tem nem o que Nem, nem o que falar, foi a parte mais Divertida e eu acho que Não a mais positiva do meu intercâmbio Eu acho que a mais positiva foi o crescimento pessoal Mas, assim, de se divertir Foi, de fato, as viagens é, pra mim, pra mim essa parte sempre foi bem legal também. Eu adoro viajar, é, mas eu sou uma pessoa mais, é, mais bairrista, digamos ah, assim. Fui, né? fui eu que, que botei você é. nessas tretas Eu falei, vamos pra China? Vamos pra China. De repente tá lá a pessoa Quando na China. você falou que a gente ia é pra China, eu fiquei tipo assim, meu, o que, que eu vou, que fazer, que eu vou na fazer na China, cara? Eu vou comprar uns... uns uns produtos lá e, e vou voltar compramos, compramos. E a, gente... a gente tem que fazer um podcast só de treta de viagem a nossa, porque a gente, nossa, porque senhora, a gente ficou Ó, isso, isso vai ser assunto com o próximo podcast a gente foi para China a gente ficou sem dinheiro e a gente não conseguia nem pegar o ônibus tinha... para ir até o aeroporto tinha... para pegar o voo de volta <risos> a gente comprou muito porcaria nossa. Senhora. a gente foi tão inconsequente na China que a gente a gente pegou todo o dinheiro que a gente tinha a gente foi na na, na Minissô que não tinha no Brasil ainda, meninas? Não tinha, né? tem agora. Tem a Minison no Brasil. E a gente saiu comprando a loja inteira. A gente comprou a loja inteira. E a gente conheceu, em três dias a gente conheceu experi o Beijing experi inteiro, Experiências de intercâmbio. Experiências de intercâmbio. E a gente não tinha dinheiro pra pegar o ônibus, pra pegar o avião de volta pra Tóquio. Pra pegar a nossa conexão. Pra, pra pegar a Grisva. conexão pra, pra, gold pra gold ainda. É. E a gente também não teria dinheiro... Ah, não, o carro tava em gold, né? A gente tinha deixado o carro no aeroporto de gold, né? Não, só, só, treta. só treta. Não, é, foi, foi, foi horrível. A gente, a gente vai fazer um podcast só pra falar de, de só tretas de, de, treta. de viagem. É, nossa, é muito Durante medo. o intercâmbio que vocês vão... vão passar. Tem, tem que passar. Tem, tem, que, tem passar, que passar. Não. São histórias que, passar. que hoje você dá risada. Tem Eu lembro da gente sentado na muralha da China e eu e eu não com... tinha dinheiro para subir não, não, não tinha dinheiro para subir o cara da fila pagou para eu subir <risos> o cara da fila ouviu falando porque que... era tipo 20 dólares né? era, tipo, 20 a gente dólares. não sabia a gente achou que era grátis não e assim a gente tá falando em português e o cara e o cara fala o cara entendeu não não entendeu o português mas ele viu que eu tava tipo, mexendo na carteira e não tinha dinheiro a gente saiu da fila ele perguntou tá tudo bem eu falei a gente não tem dinheiro para subir acho e que a, gente a gente já ia... tava lá né já tinha na... a gente tava na fila já uma hora e aí o cara foi lá e pagou pra gente subir, cara, muito obrigado aí, você que tá ouvindo, aí tem que much. Passamos essa vergonha no crédito ou no débito? Passamos essa vergonha no crédito, Nenhum cara. dos dois, é, né? O cara, não... paga... o cara pagou a vergonha pra gente. O cara pagou a vergonha pra gente. Então é isso, vamos pra um leve break aqui agora e a gente vai continuar falando sobre as nossas experiências do intercâmbio. Se você já teve alguma experiência também, você tem aqui na sessão de comentários, tanto se você tá assistindo pelo YouTube, se você tá ouvindo pelo Spotify, se você tá ouvindo pelo Podmin ou se você tá ouvindo pelo iTunes, você tem aí uma sessão de comentários ou de né, de like, qualquer coisa do tipo Deixa seu like, comenta pra gente Como é que tá o teu intercâmbio Você Já fez o intercâmbio não fez ainda Tem alguma experiência bacana pra compartilhar também Perrengues Perrengues, manda pra gente E outra, a, a gente vai começar a fazer uma sessão Aqui nesse podcast também A Paula nem sabia disso Mas isso é uma coisa que eu já, tava, já tava na minha ideia Já de fazer Eu vou fazer isso Lá ao vivo Lá ao, ao vivo gravado, né? Vocês estão aqui vendo a gente aqui pelo YouTube Vocês estão vendo a gente, já comentem aqui também é, A gente vai ter agora A gente já tem, na verdade, um número de WhatsApp que você pode mandar um áudio curto pra gente. Pra contar um pouquinho sobre alguma coisa. Alguma experiência de intercâmbio que você teve. Ah, e eu vou colocar é. esse áudio no ar. Em alguns episódios. Eu quero, eu quero fazer uma sessão de uh, áudio dos inscritos. Então, tipo assim. Um, igual, o igual o Flávio Augusto ter o fala GV por exemplo. Ah. Eu quero ter um, um, um Fala Intercâmbio. Fala Intercâmbio. É copiar o Flávio vou Augusto. Vou copiar o Flávio Augusto. Inclusive, Sim. aí um, um grande abraço aí. Flávio Augusto que não tá me vendo. Não tá me ouvindo. <risos> então é isso. A gente vai pra um live break. Uh, anotem o número aí, se vocês quiserem mandar o áudio pra gente, o número é mais um 778 5120182. Então anotem esse número esse é seu WhatsApp, Travel. você pode também fazer cotação de intercâmbio É, por se esse quiser WhatsApp, fazer intercâmbio né? já aproveita aí galera Pode fazer e você vai mandar um áudio pra gente aí de no máximo 30 segundos contando rapidinho a sua experiência no intercâmbio Alguma coisa engraçada, alguma coisa que você achou legal durante a sua viagem, beleza? Então vamos pra um live break e a gente volta já já Daphne, eu sou de São Paulo e eu fui fazer o um intercâmbio em Toronto e na minha primeira noite a minha mãe, né minha host mom, pediu pra que eu me arrumasse porque ia ter um jantar com a melhor amiga dela um jantar especial mas eu com o meu inglês ainda bem básico, entendi que esse jantar iria ser no futuro e não hoje né, naquela noite e aí eu subi pra jantar porque eu fiquei no basement e quando eu subi pra jantar eu tava de um pijama de moletom de bolinha. E era um jantar super chique com vinho e velas e ela olhou pra minha cara desesperada e ela olhou e falou mas eu avisei que era um jantar e eu pedi várias desculpas pra falar que eu tinha entendido errado. Foi realmente um micão. Vamos lá, estamos de volta então para Season 2, Episode 1, a temporada 2 do Intercâmbio na Lata, com o primeiro episódio da segunda temporada, abrindo aí a temporada com a Ana Paula Buzo, minha querida esposa, está aqui com a gente. Beijinha tá aqui com a gente falando sobre experiências no intercâmbio. E essa é a terceira e última parte desse nosso podcast. E eu queria falar um pouco sobre ah, momentos marcantes do intercâmbio. Qual que foi o momento mais marcante do seu intercâmbio, amor? O que, que, você, o que, que, você, o que, que você acha que foi o momento mais marcante, tanto na Austrália ou aqui no Canadá? O, o, qual, qual foi o momento mais marcante para você? Eu vou ficar muito chateado se você não falar um deles. Eu vou falar de Austrália, porque a Austrália foi a minha experiência de intercâmbio e intercâmbio, né? Aqui no Canadá a gente não tá estudando, então é, é diferente, a experiência é diferente, o momento da vida é diferente. Mas na Austrália, eu acho que o momento mais marcante foi... Um dia que eu tava em Brisa, brincadeira, foi <risos> o pedido de noivado ah, na Opera House, né, na frente ah, da Opera meninas, House. Ah, meninas, eu achei que você... Eu, eu Ai, que pensar, meninas, o que você vai falar? Eu tenho certeza que você ia falar sobre outra coisa, só Ai, eu que dei a foi dica. um dia que eu tava em Uluru e aí eu vi o pôr do sol, não, não foi, foi, foi o pedido de noivado. Então é, é, um, é realmente um momento marcante que né, Acredito que não seja só nós Que passamos por isso é, não, né? não, Eu ia falar que é relativamente comum As pessoas se conhecerem no intercâmbio E casar, ter filhos Acontece, é muito comum As pessoas estão vivendo um momento muito intenso Da vida, né? então quando você encontra Alguém que está ali passando pela mesma experiência Acaba acontecendo Muita gente, muita gente casa né? Tem filhos Ou vai em casal e separa né? Acontece muito também é, pra mim o momento mais marcante teve no meu intercâmbio eu ia falar exatamente a mesma coisa, porque é, ah. foi, né, foi a primeira vez que eu pedi alguém em casamento. Não é, então, né, meninas! É, é que um momento bom. marcante. Mas existiram outros momentos também, e pra não ficar repetitivo, já que você já, já falou isso também, teve alguns momentos no meu intercâmbio que, que pra mim, foram um, um deal breaker, assim, sabe? Foram. É, é, é o que a gente chama de ponto de inflexão, na verdade. né? Aquele ponto onde você sai de um lugar e, e, e, e uma decisão que você toma ela muda totalmente o rumo da sua vida, né? Que nem dizendo o efeito borboleta, né? O bater de asas de uma borboleta no, no, nos Estados Unidos causa um tsunami que no Japão. <risos> tá bom, tá? Eu entendi, eu entendi. Eu, eu vou virar coach, gente. Nossa, né? não, não coach. Me batam, coach Tiago. Então, assim, é, momentos marcantes pra mim foram, por exemplo, quando eu, é, eu cheguei na homestay na primeira semana, é, isso foi pra mim um, um, um momento muito marcante, porque é, eu já tinha viajado pra Londres quando eu tinha 16 anos, mas eu fiquei na casa da minha prima e eu fiquei um mês só, né? Então, foi um intercâmbio curto. E eu não fui estudar, eu fui só... Eu é, foi só uma trip. Então, essa tinha sido a primeira vez que eu saí do Brasil. Quando eu cheguei na Austrália a primeira vez pra morar, e eu não tinha nenhum conhecido, uh, ninguém próximo, ninguém que eu tivesse falado na vida... Pra mim, isso foi um momento muito marcante, que foi o um momento onde eu, eu... Eu lembro até hoje que eu deitei na minha cama no primeiro dia, no, no, meu, no meu quarto single room, que eu tinha pegado um single room na, room, na homestay. Ai, que fresco. É, eu, eu peguei o quarto só pra mim, deitei na minha cama, olhei pro teto e eu falei, cara, isso é real? O que, que eu tô fazendo da minha vida? Não, exatamente. E assim, tudo tava escrito em inglês, é, eu ligava a televisão, tava em inglês. A, a, as marcas, o, o pão tava em inglês, a margarina tava em inglês, o leite tava em inglês... E assim, eu, eu, obviamente que parece uma idiotice isso, mas fala, pô, Deus, obviamente, tá em inglês, né? Você tá vendo pra Austrália, você não sabia disso. A gente sabe, só que é muito difícil você explicar essa sensação de que, cara, eu tô Do, outro lado do, do outro lado do mundo. E eram nove da noite. E eram nove da manhã no Brasil. Uhum. E eu não conseguia falar com ninguém. E, e sabe? E assim, essa primeira experiência pra mim foi muito marcante. Foi um, foi um momento que eu olhei e falei, tá, beleza. Agora eu estou por mim mesmo. O que, que eu tô eu preciso... fazendo da minha vida? É. O que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu tinha levado algum dinheiro, né? Para poder começar a me manter. Para trabalhar e tudo mais. Inconsequentemente, é, eu fui e comprei um Xbox. Tinha acabado de lançar o Xbox One. E eu fiquei sem dinheiro. Mas isso é papo para outro... Histórias. Tempo, pra outro, Histórias. Pra outro mas uh, esse foi um momento muito marcante pra mim, de eu ter chegado e, e, e assim, conhecido, por exemplo, o Kim, que é um amigo meu da Coreia, a gente se conheceu na homestay Pra mim foi um momento muito marcante, porque eu nunca tinha conversado com um coreano na vida, é, eu já né? tinha ido no Brás, né, é. já tem, tem não, coreano é, no braço é, é, mas é outro, mas, outro esquema Mas é outro esquema, é, é, é totalmente diferente, né, então assim, o cara não entendia a minha língua de jeito nenhum, você vai no braço os coreanos falam português, né Agora, na Austrália, não. Então, o cara não me entendia, porque ele também tava num nível básico de inglês. Eu já tinha um pouco mais avançado, mas ele foi difícil essa comunicação no começo. E pra mim, esse foi um momento muito marcante. Tipo, cheguei, que lugar que eu tô, que porra é essa? E eu ensinei ele a falar que porra é essa, porque eu falava uhum. muito que porra é essa. E, e pra mim, esse foi um momento muito marcante. A chegada no intercâmbio. Eu acho que pra todo mundo vai ser também, né? Quando cai a ficha, assim, né? Ah, cheguei no intercâmbio, é... o que, que eu tô fazendo aqui? Que lugar é esse... Ah, e tudo mais Tem alguma outra experiência que você acha que, que foi marcante pra você também? Tem algumas, né? Eu acho que o, o começo, assim Quando você começa a se relacionar com pessoas de outros países Conversar Você começa a perceber o quanto todo mundo é diferente e ao mesmo tempo igual, assim, sabe? Todo mundo tem histórias completamente diferentes Culturas diferentes Mas quando você vai ver Tá todo mundo ali com os mesmos problemas, né? E... Essa é uma parte que você realmente percebe. É, que tá todo mundo fudido igual você. Que tá todo mundo na merda. <risos> todo mas. Mundo na merda. Teve, do, teve alguns momentos, mas eu lembro de alguns momentos da, do curso de inglês mesmo, que eu acho que é o momento que a gente tem mais contato né, com pessoas de outros lugares e você começa a, a conversar. É, teve um dia que a gente tava. Na, sala, na, na escola que eu estudei tinha muito isso de conversar em grupo, né? E pra praticar o speaking. E aí teve um dia que a gente tava falando sobre crime Acho que o assunto da aula era crime, alguma coisa assim E eu tava explicando Eu tava conversando com um, um japonês E falando para ele que No Brasil, quando eu pegava ônibus Eu pedia para o motorista parar mais perto da minha casa Porque eu tinha medo de, de descer sozinha à noite né 11 horas da noite, voltando da faculdade para ir até a minha casa E ele não entendia Ele não tava conseguindo entender O conceito de ter medo de ir até a sua casa, sabe? Ele não conseguia entender, ele ficou muito confuso. Tipo, mas por quê? Mas, por... mas medo do quê? E eu fiquei pensando, caramba, né? Existe todo um mundo aí onde as pessoas não têm medo de ir pra casa à noite. E Olha essa loucura. E foi pro Japão e a gente entendeu o porquê, né? Não, total. Mas assim, esse foi um, um, o primeiro momento que eu pensei, tipo, meu Deus, a pessoa não, ela não tá entendendo o porquê de eu ter medo de ir sozinha pra casa à noite, sabe? Ou seja, se ela não tá entendendo é porque ela não faz nem ideia. Dos perigos do mundo, né? Não. E teve um outro momento também que foi muito engraçado, que tinha uma menina da minha sala, o, só tinha tema leve na, na minha sala, né? O tema era religião. E a menina tava falando. Era uma chinesa, e a gente tava falando não sei do que sobre religião. E a gente tava falando alguma coisa sobre cristianismo, né? Os brasileiros estavam falando. Ela não sabia o que era. Ela não fazia a menor ideia do que a gente tava falando. De onde que ela era? Da China. Da China, ah tá. Ela é. não fazia a menor ideia do que a gente tava falando. E aí, nesse momento, eu pensei, caramba, o mundo é muito grande, né? Tipo, uma coisa que a gente acha que é absoluto, assim, não no meu caso porque eu não tenho religião, mas assim, né, você acha que aquilo é o, o, a, a realidade de todo mundo. E aí quando você conversa com outras pessoas, você vê que tem uma pessoa que não faz a menor ideia do que, que é a sua religião. Ela não faz a menor ideia. Não, ela não faz a menor ideia. E, e assim, isso, isso não acontece só em outros países não, né? No próprio Brasil isso acontece também. Total, total. Muita, muita Realidades gente... diferentes, né? É, muita gente tem essa... Uh esse pensamento de que só existe uma religião e, e uma realidade, uma um jeito realidade certo de um... viver a vida. Exato, o, o, o que eu acho é o que está certo. E assim, a gente, quando a gente sai do Brasil e a gente acaba ganhando o mundo, né? A gente acaba vivendo, virando um cidadão do mundo, a gente percebe que o que a gente pensava ser real e absoluto na verdade, não é absolutamente nada. É, né? é, uma é simplesmente coisa... a sua realidade. É a sua realidade dentro da sua bolha, dentro da sua caixinha, dentro da bolha da sua família, do seu bairro, dos seus amigos, da sua cidade, do seu país... Então, uh, fazer um intercâmbio, eu acho que uma das maiores experiências que cada pessoa pode ter fazendo intercâmbio é justamente você abrir a sua cabeça para novos horizontes, você ter a mente aberta para novos horizontes e você realmente aprender com as pessoas, né? Aprender com outras religiões, né? Você com igual, você falando do, do japonês, para ele, para ele é um absurdo esse negócio de ah, eu não posso descer do ônibus e ficar com medo não de ir para minha é, casa. E é, é, é aí que tá, não é nem que é absurdo, ele nem entende. Ele nem entende, porque é. É isso não louco, faz parte isso. da realidade dele. Exato. Né? Aí vai o japonês pro Brasil descendo o ponto errado pra ele ver o que acontece. Não, mas não é nem isso. Eu dei esse exemplo sobre criminalidade porque é uma coisa que eu lembrei, assim. Mas tem muitas coisas que, que durante esse período eu falei, meu Deus, né? Tipo, a minha, a, a minha bolha não é nada, assim, né? Olha, olha quantas realidades diferentes. Exato. Eu, eu fui roommate, né? Eu dividi quarto numa casa de família com uma russa. E ela queria muito continuar no intercâmbio A vontade dela era fazer mais tempo de curso Mas ela não podia porque ela tinha que voltar Pra casa pra casar, ela tinha que casar cedo Porque se você não casa cedo lá na, Ela morava bem no interior da Rússia Se você não casa cedo lá Você é tipo uma, uma perdida na vida Sua família vai ter vergonha de você Então ela tinha que voltar logo pra casa pra casar E no eu fiquei Brasil pensando tem um pouco disso Gente, também. que loucura Não, é tem, eu acho que talvez mais pro interior, assim... Mas como a minha, a minha realidade é a realidade de São Paulo... <risos> eu tenho uma realidade aí que eu sei que é muito diferente, né? Cada, cada lugar tem um, a, sua, a sua cultura. Mas é, eu fiquei chocada, eu fiquei pensando... Gente, a menina tem que ir embora, ela não pode continuar estudando... Porque ela tem que casar. É absurdo. É, então, mas assim... Pra gente é absurdo, Pra gente é absurdo, né? mas pra é a realidade não. dela, ah, né? E aí como é. é que você julga, né? Eu acho que é aí que você aprende também a julgar menos os outros... Mas é Porque que nem né? o coreano que tem que voltar. O, o meu amigo coreano Kim, ele teve que voltar pra poder prestar serviço militar. Serviço militar, militar né? né? Que to, pra... todos os homens da são Coreia obrigados. são obrigados. E a né? gente pensaria, eu vou voltar coisa nenhuma, meu brigue. Meu brigue. <risos> se sair uma guerra no Brasil, vocês se matem aí. Não tem nada a ver com esse governo Sim. aí, com guerra, é, o que vocês é, quiserem. Não eu eu você. tenho nada a ver com isso, eu tô bem longe. Eu, eu aprendi a julgar menos, assim, as pessoas. Eu acho que você... A, é, o crescimento pessoal nesse sentido é muito intenso, sabe? Sim. Você pensa, pô, não... Eu não posso medir o mundo com a minha régua, sabe? Cada pessoa tem a sua realidade. Então, acho que essa é uma das partes mais positivas do intercâmbio. Com certeza. Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Intercâmbio na Lata com a senhorita Ana Paula Buso. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Não adianta eu fazer, tipo, uma carinha fofa, porque quem tá ouvindo não vai ver. Quem tá ouvindo não é... vai ver. Infelizmente, eles não vão poder carinha ver essa, essa beleza dos teus olhos <risos> que eu tô vendo aqui. Mas você que tá vendo pelo YouTube aqui, tá vendo a gente com a minha Do camiseta YouTube. aqui de, de abacaxi. De abacaxi, que é o que comprei, inclusive. A gente, a gente vai... Ah, é, isso aqui. 5 dólares. Isso aqui foi 5 dólares. É, eu amo. Ai, Adoro. adorei. Ai, foi 5 dólares. Foi 5 dólares. Nos Estados Unidos, Estados Unidos, na, na outlet. <risos> Então assim, pra você que uh, tá pensando em fazer intercâmbio, você que não conhece a gente também, meu nome é Thiago Deotti, eu sou dono da Too Easy Travel, uh, nós temos agências aí em Vancouver, temos suporte na Austrália também, a gente tá morando aqui no Canadá agora, vivemos aí quatro anos na Austrália, né, conheci essa pessoa maravilhosa por lá também, e agora moramos aqui no Canadá, já temos nosso visto de trabalho, esperando nossa residência por aqui, né, abrimos nossa empresa aqui, temos unidades em muitas São Paulo também. Muitas histórias aí, muitas coisas muitas pra histórias. contar. Muitas coisas para contar. E você é sempre bem-vindo aí a assinar esse podcast para você poder receber as atualizações, né? Você que tá ouvindo pelo Spotify, pelo iTunes ou pelo Podbean. Você pode deixar os seus comentários, você pode uh, enviar um áudio pra gente aqui também para você poder participar dos próximos podcasts, contando as suas experiências do intercâmbio. Anota o número aí, é mais um 778 512-0182 esse é, o, esse é o, o, o telefone e o WhatsApp que a gente tem para receber os seus áudios, manda pra gente um áudio aí de até 30 segundos contando uma experiência bacana que você teve aí, ou manda um recado pra galera vai ser um prazer, poder... vem de zap vem de zap, vem de zap <risos> e a gente vai criar um nome para um quadro desse, desse, de... a gente vai criar um, um, um nome para esse novo quadro do programa Namorada, passamos um mês em Vancouver numa host family. Só que a nossa janta às vezes era um frango que tinha uma que era pura pele, mal tinha carne e era meio estranho. Tinha muitas coisas de carne que a gente não gostava e daí a gente colocava num, num plástico e depois guardava no nosso quarto para no outro dia colocar fora longe da casa porque a gente tinha vergonha que eles descobrissem. <música> E o próximo episódio a gente vai tentar fazer até a próxima semana pra vocês. Ah, vamos tentar fazer uns updates pra vocês semanais. Eu não vou prometer nada pra vocês, porque é, a nossa não, rotina tá não, muito louca. Não, eu, né? eu acho que vai ser quinzenal. Eu acho que vai ser quinzenal. Mas vamos aí tentar fazer mais e mais episódios pra vocês. Se você tá vendo a gente aqui pelo YouTube, um grande beijo pra vocês. Se você não é inscrito aqui no podcast, os links vão estar tá aqui embaixo pra vocês poderem... É, no podcast. No, canal. no podcast. Os, os links vão estar tá aqui embaixo no pod... do podcast. Ah, sim, sim. Pra Nos você poder... No Spotify, isso, no iTunes, isso. no Podbean. E se você não é inscrito no canal ainda também, já se inscreve aqui embaixo no canal do YouTube. Então é isso, não é mesmo? multiplataforma né? Tá multiplataforma gente... você pode ouvir a gente de onde você quiser. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por, por escutar a gente, muito obrigado por assistir a gente aqui pelo YouTube. Obrigado você pela, pela presença, meu amor, aqui no Imagina. nosso podcast. Até, até a próxima. Próximo episódio a gente vai falar de emprego. A gente vai falar sobre emprego. Hum, esse é um assunto que o povo gosta, hein? É isso. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.